olá galerinha tudo bom com vocês miguel alves aqui sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal miguel alves empreendedorismo digital galera para quem já me segue aqui já me acompanha aqui no canal já sabe que eu trato aqui eu falo bastante aqui sobre marketing digital tudo que engloba empreendedorismo online tudo que engloba um negócio na internet então eu falo e compartilho com vocês aqui no canal beleza e nesse conteúdo de hoje eu vim embora da hoje tá sobre temas aqui bem achei bem legal para gravar esse conteúdo que são dúvidas dos inscritos então nesse conteúdo eu vou responder aqui os inscritos então se você tem alguma pergunta alguma dúvida específica cara deixa nos comentários criar conteúdo assim como este para selecionar a tua dúvida para tá? responder com o um vídeo que eu acho isso aqui bem interessante bem mais bem mais massivo tá para mim poder te ajudar Beleza? Que essa é a minha ideia. O meu principal foco e objetivo daqui do canal é de poder te ajudar, de poder te agregar o valor, de te levar de um ponto A para um ponto B, tá? Que resolva o teu problema. Eu quero mudar a tua vida, tá? Mudar o que você realmente está ali tentando sanar. Então, nesses conteúdos aqui bem rápidos, eu vou estar tá criando aqui conteúdos assim semelhantes. Então, sempre que você tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? De algum vídeo, ou desse próprio conteúdinho aqui, tá? Que eu vou fazer vídeos assim para te responder tá em formato aqui nesse modelo de vídeo e vou postar para você e você vai gostar muito aqui no canal Beleza então assim muito enrolação é né? dito tudo isso aqui pessoal já deixa aqui embaixo já se inscreve no canal deixa o seu like o seu comentário que vai ser muito importante para gente poder evoluir cada vez mais tá bom só tem que poder agradecer você que está aqui confiando aqui no projeto aqui Miguel Alves tá aqui no canal Miguel Alves empreendedor de digital que estamos aqui cada dia crescendo cada dia estamos evoluindo um pouquinho tá isso que faz parte do processo beleza então assim muita enrolação vou responder todo mundo aqui agora na real íntegra beleza Bora para o conteúdo e a primeira das principais dúvidas que eu achei legal aqui tá nesse vídeo aqui então sobre a cobrança no Facebook então para quem realmente tá tendo aí dificuldade, pessoal o Facebook realmente tá fazendo cobranças indevidas tá por um motivo aí de segurança até Ok e também para saber se o cartão realmente é seu se você tem o saldo né? suficiente para rodar tá bom as tuas campanhas de anúncio. e já conversei com o Facebook também inclusive eu tenho informações também tá que a qual eu já apliquei eu também já conversei, já tirei algumas coisas ali com o suporte tá bom o suporte ele não sabe muito não tem muitas ideias ok mas a gente no campo de batalha a gente consegue identificar esses pontos a qual o Facebook não enxerga tá então a gente consegue passar para vocês aqui então se você tem alguma é dificuldade que você está tendo aqui ok é sobre cobranças indevidas para vou deixar para você passando aqui no card aqui em cima aqui tá um vídeo aqui aqui tá aqui no algum ponto essa tela é vídeo que vai te ajudar muito para você poder entender o que está acontecendo de fato tá bom com todas cobranças que está sendo aí tá feitas no facebook beleza e a roberta ela tem uma dúvida meio que parecida tá com essa questão em cima desse assunto beleza eu quero responder aqui tá talvez também seja uma principal dúvida sua Beleza então vamos que vamos fazer aqui agora vamos tá respondendo todo mundo tá bom fala querido me tira uma dúvida o Facebook me deu um bloco e uma conta porém fez uns 700 reais de retenção mesmo com o um bloqueio esse dinheiro retorna para mim por favor me salva pessoal com base dessa pergunta respondendo aqui a Roberta você rodou uma campanha de anúncios ok? o Facebook ele já vai te cobrar tá indevidamente ali de cara vai vai somar tá aquele valor que você estipulou na tua campanha e vai te cobrar certo agora esse valor que foi cobrado indevidamente sim tá ele vai te retornar esse dinheiro beleza agora que você gastou ali né, diariamente se você rodou um tempo as suas campanhas então esse que foi gasto ali normalmente esse não vai te retornar nada ok não vai te retornar de forma alguma Ok? Agora o que foi cobrado, indevidamente sim, tá? Com um prazo de uns 7 a 10 dias, esse valor será sim retornado. porque foi cobrado indevidamente, tá? E você pode estar tá acompanhando direto na conta do teu cartão, tá bom? botar tá tudo aí certinho, beleza? E a Roberta ainda continua aqui com outra pergunta que eu achei muito interessante compartilhar com vocês aqui no canal, tá? Que é o seguinte a pergunta, tá? Ó, eu tive que mudar o cartão e voltou ao normal as cobranças neste novo cartão, mas espero que eles restorne o valor do cartão anterior sim pessoal tá bom mas lembrando que o retorno ele é feito naquele cartão né que você injetou tá se você trocou o cartão então já vai ser um novo gasto ali específico tá bom que vai ser desse cartão já que você injetou beleza agora pode ficar tranquilo que tudo que foi cobrado indevidamente vai ser restaurado tá o teu primeiro cartão que você colocou antes beleza um outro ponto que eu acho muito legal para ressaltar aqui Tá? que para falar em trocas de cartões pessoal nunca é faça alguma alteração na tua página ou troca de cartões com campanhas de anúncio rodando porque a sua conta ela pode ser restrita você pode levar um bloqueio tá isso é muito importante caso bem específicos que é o qual já aconteceu comigo também que tá em campo de batalha é de mexer tá fazer alterações na página né? na fanpage então eu fui trocar ali uma imagem eu fui trocar um texto tá bom na imagem e de fato, acabei que eu perdi a minha BM completamente. Eu vou pausar todos os meus anúncios, tá? Levei um bloqueio ali na, na minha conta de anúncio. A minha BM foi restrita. Cara, foi um conjunto de coisas ali que foram tudo destruído, tá? Então, nunca faça alterações. Não mexe, tá? No teu perfil. Quanto a sua campanha de anúncio tá rodando, nunca mexa. Porque isso pode dar um bloqueio fatal e você pode perder tudo, tá bom? Então, fica ligado, pega essa dica. Então, passo para vocês aqui realmente que funciona para mim o que realmente acontece tá para você não cair também como eu cair beleza pessoal ainda sobre cobranças tá bom tem mais uma perguntinha aqui do Gabriel tá ele forma que é o seguinte tá mas para o valor ser restaurado você tem que pedir reembolso ou o saldo volta sozinho então você não precisa pedir em reembolso, tá bom? O valor ali que foi cobrado ali indevidamente, ele é retornado de forma automática. E vai cair direto na conta do teu cartão de crédito que você injetou ali no teu BM, tá? Então pode ficar tranquilo e é só esperar o prazo de uns 7 a 10 dias, porque de forma automática vai acontecer esse esse retorno, tá bom, para você direto no teu cartão de crédito. Beleza? Então pessoal, para não ficar uma coisa bem longa aqui, bem puxada, então eu vou responder somente essas três perguntas, tá? E se você quiser também que responda você, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer também mais vídeos assim para responder mais inscritos, tá bom? Para te ajudar, então vai ser muito assim mais é, massivo, mais interativo, que eu, achei, que eu achei mais interessante, né? Responder você, assim nesse formato. Nesse modelinho de negócio que eu estou executando aqui e testando aqui no canal, beleza? Então agora só depende de você. Se você gostou, cara, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário, deixa o seu like, que vai ser muito importante, tá bom? Então vai ser uma honra estar respondendo todo mundo em formato de vídeo. Só assim a gente vai criar mais conteúdos assim como este para você. Se você já gostou da ideia, dessa aqui embaixo, já se inscreva no canal, deixa o seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante para a gente poder soltar mais vídeos assim como este para você beleza galera mas agora se você quer vender tá bom como afiliado e você quer ter um processo ali validado existe um pouco apenas 6 reais cara eu tenho meu método de tráfego para afiliado vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aqui para você estar tá conferindo aqui ok e todos os meus links aqui embaixo para você tá conferindo também certo e qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp e a gente também tirar suas dúvidas Ok então não perde essa promoção que também inclusive né o meu treinamento o meu método tá apenas 47 reais e é para te ajudar eu deixei por um bom tempo, ok, esse valor específico, mas logo logo, esse valorzinho, ele vai sair do ar, ok, vou voltar para o preço normal, que é 497, aproveita a oportunidade, porque vai ser muito incrível, tá, você está aplicando esse método, já é validado, que é o qual eu executo hoje e meus infoprodutos, beleza, galera, acompanha bastante esses conteúdos aqui, ó, que vai estar tá passando aqui para você na telinha aqui, tá, para você não perder, então tá aqui, ó, eu sempre deixo um aqui embaixo, eu deixo outro aqui em cima, tá? Eu sempre deixo aqui para você estar tá acompanhando e estar tá complementando a tua informação para você não perder nada que realmente eu entrego aqui no canal. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo.